Olá meus amigos e minhas amigas Olha só minha gente, é bem cedo E eu vou agora dar um café da manhã Para os meus pintainhos Olha só, ele amanhece já apavorado por comida Vamos lá Olha só, vamos aqui ó Já levei, olha Quando me ver aqui, ó? você tem que ter cuidado Para você não pisar em cima Olha isso, olha só aqui ó já saiu um de hoje aqui para fora. Depois eu busco ele, ó. Aqui eu tenho aqui o... Olha, Aqui o comedor ali, ó. E eu tenho aqui essa tampinha aqui, ó. Como é muito, ele amoece com muita fome, gente. Parece que essa ração, enquanto você... Enquanto você dá ração para ele, mas ele dá fome. Aqui é a ração, gente. Mas me parece que enquanto mais ração você dá para ele, mais fome dá, os pintainhos então eu ponho aqui, ó, espalho aqui, aí agora eu vou pular no comedor para eles, olha só gente, olha que, olha que bonitinho aqui, ó. esse aqui eu trouxe lá do meu irmão, do Pará, esse aqui é um, é um franguinho, ó. ele é uma mistura de índio gigante com a raça balão. Eu não sei o nome direito, mas esse aqui também, gente, é mistura. O galo é balão com o índio gigante. A galinha é índio gigante. Isso aqui é uma franguinha, ó. Então veio um casalzinho. Eu trouxe uns 10, 15, uns 20, uns 15 ovos lá do meu irmão. Mas lá devido a ser muito calor, os ovos não ficou legal. Aí nasceu esse casalzinho aqui, ó. Por que, que eu falo que é casalzinho? Porque aqui, ó, ele empenou mais rápido do que esse aqui, ó. E esse aqui, gente, eu fui pondo pra chocar na chocadeira aqui. E a, a, essa galinha aqui, ela tirou um pintainho só. Um branquinho assim, ó. E aí foi tirando na chocadeira e eu fui pondo aqui na, na galinha, ó. Agora eu vou pôr aqui no comedor aqui, ó. Pra eles vir pra cá, ó. Aqui eles rasparam aqui, ó. Aqui. Aqui eu ponho. Um potinho desse aqui. Isso, isso aqui acho que é um litro. Eu ponho um de manhã cedo, outro meio-dia e outro à tarde. Ó. E eles amanhecem com essa fome. São pequenininhos ainda. São 28 pintainhos. Quer dizer, essa galera aqui foi aceitando. Né? Ela ela tirou só um. Deve ser aquele lá que é maiorzinho. E, e, eu, e eu fui colocando ovo o, o, o, o, o na, na chocadeira. Vocês veem que aqui, ó Tem um pintainho bem... Que é novo ainda, ó aquele ali é novinho Então ela foi aceita Olha, ó Tem uns grandão E uns menorzinho aqui, ó Entendeu? Porque eu fui pondo devagarinho Foi... foi... Olha só, gente. Isso aqui vai ser um, um franguinho Olha, ó isso, isso aqui ele tem uma... Umas uma, uma, uma, uma penas aqui, ó Aqui nas coxas aqui, ó Ele tem umas penas Além dos pés é cheios de pena. Ele tem umas, uma, umas pernas nas umas pernas assim, ó. Não é todos, mas aí ó. Então isso aqui é questão de 10 e eu tenho que pôr mais. Quando amanhã mais fome, eu tenho que pôr mais ração. E ali gente, eu, eu, eu peguei um, uns ovos, coloquei em outras galinhas, aí eu fui, separei alguns pintaí, eu coloquei na outra galinha, mas ela não aceitou. Aí veja bem, aqui essas duas galinhas também chocou eu peguei, eu peguei cinco ovos da chocadeira Coloquei nessa galinha marrom também aqui Que já é outra Aí ela tirou esses três pintainhos aqui, ó Tirou aqui esses três pintainhos aqui Aí eu peguei alguns pintainhos lá da galinha lá E coloquei nessa aqui Ela não aceitou Ela começou a bater nos pintainhos E agora, gente, essas duas galinhas Tá disputando esses três pintainhos aí, ó Olha, ó ela é mãe, de, ela fica brigando, elas duas já se conformaram. Isso quer dizer, eu peguei alguns pintainhos, coloquei nessa galinha cinza, e ela não aceitou os pintainhos, e aquela ficou com 28 pintainhos, e essas duas com três. Olha só aqui a contradição, né? Olha só aqui a, como é que é o funciona da natureza. Duas galinhas brigando por três pintainhos, porque não aceitou os outros. E eu tô lá com 28 numa, numa galinha só. Olha. Então aqui eu ponho ração, por que, que eu ponho aqui? Porque os pintainhos não alcançam o comedor ainda. Ó. Mas aqui eu, vou, eu também ponho no comedor aqui para as galinhas. E eu por porque, porque que eu não deixo dormir mais ração? Porque se dormir mais ração, é perigoso, dar muito rato. Aí eu deixo sem ração à noite, de dia eu ponho só o necessário para elas aí. Todo dia cedinho tem que pôr comida e tem que trocar essa água. Pra eles manterem com a água sempre limpinha. Aqui, coloquei um pouco de comida aqui. Ó, e coloquei um pouco no comedor pras galinhas. Aí, como tem a galinha e pra eles não passar fome, eu vou ter que encher esse comedor aqui. Ó. Eu fiz umas, uma perfuração ali, ó. Porque senão eles, eles, eles cisca tudo, joga, joga tudo pro, pro alto aqui, ó. Onde é que eu deixei esse pintinho à noite? Naquela, naquela caixa, né? Aquela caixa ali tinha uma tampa, né? É aonde eles, quando era novinho, deixava ele lá se aquecendo por uns dias. E é isso aqui, minha gente. Aqui tinha essa lâmpada aqui, aonde ele se aquecia. Agora tão grandinho, já tem pena. Então eu não tô mais ligando a, a lâmpada, não. Aqui o sol já saiu. E é isso aí, minha gente. Um forte abraço, até o próximo vídeo. E a gente vai, continuando aqui com vocês e vamos que vamos. Fui, tchau.